Olá, muito obrigado por você estar assistindo mais um vídeo aqui do Grupo Histórico Verde Oliva e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu loadout de socorrista, Marine. Se você já viu aquele filme até o Último Homem, ou Huxley Reed, que mostra a história do Desmond Doss, certamente você já viu esse loadout. É, mas na parte do começo do filme, quando ele começa a entrar em ação, ele tem um uniforme com alguns itens e quando ele está em combate, que faz todas aquelas ações de heroísmo que leva até o desfecho do filme, ele já está com o uniforme um pouquinho modificado, com alguns acessórios diferentes. Se você vai se vestir de socorrista de FEB, Airborne ou qualquer outra força, é claro que alguns itens destas forças são iguais também dos Marines. Os socorristas eles tinham alguns itens que eram padrão para qualquer força norte-americana e brasileira também. Mas tem outros itens que mudam drasticamente, dependendo do, do momento da guerra que ele está ou... Da região que ele está lutando. Mas hoje eu vou me focar em Marine. E aí futuramente eu faço outros vídeos falando dessas outras forças. E dou um destaque maior sobre os itens que tem de diferença de um para o outro. Para começar com esse loadout. A primeira coisa básica que tem que ter é o uniforme base. né? Eu estou usando aqui o HBT. HBT é um uniforme que foi implantado em 1941. Porque na década de 30 os Estados Unidos estava com uma necessidade muito grande de ter um uniforme que fosse um pouco mais prático, um uniforme de trabalho. E em 1941, é, adotaram o HBT, que é esse uniforme aqui verde de sarja, é, foi distribuído amplamente para as forças norte-americanas, e os Marines tiveram a sua própria versão, que é o HBT P41, que é esse que eu estou utilizando aqui. Por baixo desse uniforme eu estou usando o cinto M1937, é, eu estou falando isso porque é um erro muito comum a gente cometer é, errar o tipo de cinto que se utiliza. Eu estou com um uniforme de combate, né, um uniforme que vai para o campo. É muito comum as pessoas utilizarem aquele cinto de oficial, que tem aquela fivela de lata, latão. E, bem, ele é um cinto de oficial. você está fazendo um uniforme de combate, de praça, você usa o cinto 1937. É um cinto barato, fácil de conseguir, então você não vai estragar o seu loadout por causa de um item tão simplista. Calçado você tem duas opções, né? Os marinhos tiveram três tipos de calçados diferentes. Você tem o Service Boot, Type 3, Service Boot e o Buckle Boot. É, eles tiveram um intervalo muito curto de aplicação, né? Primeiro que esses calçados são diferentes porque eles têm couro invertido, né? Na época tudo era de couro, só que tinha muito problema de... Pé de trincheira, né, o couro rachava, infiltrava água. Cesar Campiani tem um excelente vídeo na rede dele que explica é, um pouco sobre a evolução dos calçados. Mas basicamente calçado de couro comum infiltrava água, dava pé de trincheira. E, e o pé do combatente é uma questão muito sensível ao longo da história. Desde a Idade Média até a Guerra Moderna, o pé do combatente é um, uma questão muito delicada para se tratar na guerra. E você tira uma tropa de combate por causa do pé, se não for bem tratado. Então, fizeram esse couro invertido que rachasse menos, infiltra não infiltrasse água não é, tivesse menos incidência de pé de trincheira é, eles também passavam um produto é, para impermeabilizar mais o calçado então todos os calçados que os marinhos utilizavam era de cor invertido o type 3 que é o service boot que foi o primeiro utilizado que é, é, a diferença dele para o service boot comum é aquela costura na parte superior é, é muito fácil de ver é, ele foi adotado em fevereiro de 1943 é, Surface boot comum que foi o mais utilizado, foi adotado em junho de 43, e o Buckle boot foi em novembro de 43. O Buckle boot nada mais é que o Surface boot alongado com uma figuela de couro, e você não precisava mais utilizar polaner, era é muito mais prático, porque polaner a gente sabe que é uma questão, né? Óbvio, você se acostuma a colocar, aprende, pode colocar rápido, mas é incômodo, é um item um pouco rudimentar para uma agilidade em combate é muito ruim. Ainda mais é se você tiver algum problema no calçado que precisa tirar rápido. Você vai levar muito tempo para tirar, então fizeram o buckle boot como uma alternativa para você dispensar a polêmia. Você pode usar qualquer um desses calçados, o mais correto é o service boot, sem a costura em cima, ou o buckle boot, que é exatamente o service boot com o alongamento da, da fivela. É, no Brasil, você provavelmente vai conseguir o service boot type 3, que é o com a costura em cima, vai estar correto, é cura invertido. Passe um produto para dar uma, uma, uma sensação de impermeabilidade nele, ele vai ficar um pouco mais escuro, está correto. Qualquer um dos dois itens você pode utilizar. No caso do filme onde tem o Desmond Doss, no, no começo do combate eles usavam o kit service boot com Polaina. E lá quando ele está em combate ele usava o buckle boot. Você escolhe, depende do momento, o que você tiver dinheiro para comprar, porque o buckle boot é muito mais caro que um service. Mas o service boot não é tão prático, enfim, está correto qualquer um deles. E aí vem a parte dos acessórios. Você vê, é, tudo isso que eu falei até agora não difere você de um padioleiro, é, socorrista, de um cara de infantaria que usa garan, Thompson o Greasy. Tanto faz. Isso é um uniforme padrão de qualquer combatente fuzileiro naval norte-americano. Então o primeiro item que eu uso é o kit de pistol belt com o suspensório 1936. Pois bem, estou aqui com o meu kit pistol belt. Suspensório 1936 e estou utilizando dois estojos de cantil. Era muito comum os médicos utilizarem dois estojos de cantil porque, primeiro que um, você vai se hidratar, normal, todo combatente tem que ter o seu cantil. E o segundo é para suporte, você ajudar uma vítima, lavar algum ferimento, você precisa de um pouco mais de água e você não tem essa disposição no campo de combate. Então, é, é legal você ter dois, era muito comum em qualquer força. Estou aqui com o meu pistol belt e meu suspensório, os dois estores aqui atrás, está sem cantil, mas obviamente você vai carregar um cantil com a caneca aqui dentro. E por cima desse, desse item aqui vem o tradicional suspensório de socorrista, aquele que é mais largo, que tem as duas med bags, enfim. O suspensório de médico tem alguns itens que compõem ele, né? Você tem, é, obviamente, o suspensório, que ele é diferente, ele é mais largo. Tem esse ganchinho aqui na ponta para prender nos anéis da bolsa. Você tem duas bolsas, são as mad Bags, né? Duas sacolas. Algumas forças utilizavam uma só, no caso das Airborns, é, dependendo inclusive, às vezes utilizava duas. E a Rebona inclusive nem utilizava esse suspensório, mas a gente vai falar disso num outro vídeo. Interessante dizer que eu estou com esses bolsos auxiliares Type 1, e Type 2, para carregar a trabina, entre outros itens. Os Marines utilizavam essa sacola com esse acessório, a Feb não. Então, tenha atenção nisso. É, no caso dos Marines, você utiliza o suspensório completo. E claro, as straps, né, que são essas faixas. É, eu, não vou, eu não prendo o, o, essa sacola no meu cinto. Eu deixo ela pendurada só no suspensório e faço com que elas não fiquem soltas através desses straps. Elas não vão ser presas no pistol belt. Pois bem, tô com o meu kit já de acessórios completo, tô com o suspensório 1936 por baixo no pistol belt, 12 estojos de cantil, tô com o meu suspensório médico completo com os acessórios aqui, os bolsos Type 1 e 2. O mais importante é não deixar essas sacolas vazias, porque fica ridículo no loadout com tudo tronche, vazio, parece que você acabou de sair da loja, não é legal. Então, coloque alguma coisa ali uma calça velha, qualquer coisa para dar volume. Os médicos carregavam muito itens. Você estava em combate e tinha que carregar coisa para dar suporte às pessoas. Então, não esqueça disso. É, Mas no começo do filme, Desmond Doses utilizava a braçadeira e um capacete com a identificação de médico. Lá para o final do filme, ele não utilizava mais isso, porque estava fazendo ele ser um alvo fácil, por questão de segurança, ele não utilizava. Você escolhe o que você quer utilizar. Eu gosto de utilizar, porque esteticamente tem uma... O um impacto diferencia que você é um socorrista, médico, padioleiro. Então, é legal ter porque para apelo visual é interessante. Então, você pode botar aqui a sua braçadeira de médico. Tem um detalhe importante de braçadeira de médico, que essa aqui é de tecido comum, algodão. Que é o mais correto a se colocar. Digo isso porque eu também tenho uma que é de feltro. O mais correto aqui, nesse caso, é utilizar essa de tecido que é... Tecido 100% algodão, ela não tá, não tem aquele aspecto de filtro que é diferente quando a gente olha. Então mais correta é essa. No meu caso, a minha tem elástico aqui para ser um pouco mais prático. Mas o correto seria você prender com alfinete ou com nozinho. Era o que eles utilizavam na época. Outro item muito interessante que eu utilizo nesse loadout, que ajuda a dar mais volume, né? É uma Musette Bag, a M36, que a, a, o pessoal das aerotransportadas, as airbornes utilizavam. Você vai colocar aqui a sua alça nela tranquilamente já porque na herbone você não utiliza alça né você só prende esses ganchos no suspensório e você carrega uma sacola dessa tira cola pois bem tô com ela tira cola mais itens que eu posso carregar o um médico que está muito tempo em combate precisa de mais itens ou itens mais especializados Está disponível nessa sacola e a única coisa que falta para completar o loadout é o capacete. E você também tem duas opções. Ou você utiliza o capacete verde, né, sem nada, sem nada identificado, que aí você também não utilizaria essa abraçadeira. E outra opção é utilizar o capacete identificado de socorrista, né? Para ajudar os outros a identificarem você e pedirem ajuda à pessoa correta. É, não confunda com o capacete que a infantaria utilizava, que era o que tinha aquela capa dupla face. Que é esse aqui, né? A gente sabe que a capa é dupla face, porque tem essa parte aqui mais voltada para o badge. E a parte de dentro é mais voltada para o verde. O mais correto é utilizar essa aqui para o badge, que é o que a infantaria utilizava. Mas os padriolheiros socorristas utilizavam muito esse identificado aqui, mostrando qual tipo de trabalho ele tem ali no combate. Bem, esse é meu loadout. É um loadout, obviamente, que está focando um pouco mais de originalidade, está tentando estar tá muito mais próximo do que utilizava na época. Se você é jogador de airsoft, talvez nem tudo se aplique, porque airsoft não tem tanto compromisso com a realidade, né? Ele é muito mais voltado na prática de esporte do que esteticamente está correto ou historicamente acurado. Mas de qualquer forma, espero que sirva também para você alguma referência, alguma coisa que pode ser útil, bom de ter muita sacola na airsoft que você pode carregar, sei lá, suas munições, etc. Mas eu espero que sirva tanto para você que quer reencenar, fazer reprodução histórica ou jogar, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. E mais uma vez, muito obrigado por você assistir. É, qualquer dúvida ou sugestão, pode entrar em contato que a gente vai fazer o possível para ajudar e atender também todas as demandas que você tiver. Até o próximo vídeo.